E aí, Márcio, o vendedor precisa saber negociar? Olha, todo mundo precisa saber negociar. Mas você que trabalha com vendas, você sabe como você é espremido pelos clientes, pelos compradores. E até mesmo pressionado dentro da sua empresa pelos gerentes. Então, o importante hoje não é só vender. As empresas estão vendo a lucratividade da venda. E a lucratividade é que faz a diferença entre vendedor e negociador. Quem negocia bem traz o lucro para dentro de casa. Quem não negocia deixa em cima da mesa. Mas negociar é uma habilidade que pode ser aprendida ou ele já tem que nascer com essa habilidade? Não, ninguém nasce com nada. Né? A gente aprende, a gente desenvolve. E se você já tem essa habilidade, você que trabalha com vendas, é sempre bom ter uma reciclagem, uma nova ideia, uma nova maneira. E até porque no curso Negociando para Ganhar você vai ter a presença de compradores lá. Então você vai entender o que eles fazem para lhe pressionar e arrancar os descontos. É como se você estivesse assistindo um jogo, vamos dizer, um treino do time adversário. Plena sexta-feira você está vendo e eles vão jogar no domingo. Legal, daí você conhece a, as técnicas que eles usam contra você. Exatamente, e como que você vai neutralizar cada uma delas. Porque o curso é prático para somente 30 participantes. Então você vai participar realmente, não vai simplesmente estar lá. É muito diferente daqueles grandes eventos que tem 500, 1.000 pessoas, mil pessoas. Ali você vai fazer sua pergunta, você vai votar, você participa de simulações, você vai aprender fazendo. Nesse curso então você vai falar de técnicas, de estratégias de vendas, a gente tem alguma parte prática também que vai ser abordada? Tem, tem simulação gravada em vídeo, todo mundo participa, um grupo é gravado, nós temos votação o tempo todo, há uma interação muito grande, perguntas do que você quiser fazer, as suas dificuldades. Antes do curso, existe uma maneira de você enviar perguntas para mim, até para ter certeza que elas serão respondidas. E tem o pós-curso, né, que são 24 lições durante um ano inteiro que você vai estar recebendo. Tá, então não, não acaba só no momento que ele faz o seminário. Depois, de, ah, depois do seminário, ele vai continuar com a comunicação aberta contigo e ainda assim vai ter as lições quinzenais. quinzenais. Né, ele vai ter acesso a muita informação prática, ou seja, o curso é um início, é o um pontapé inicial e aí ele vai realmente se desenvolver. E quem tem a habilidade de negociar é valorizado pela empresa, é valorizado no mercado e lucra muito, ganha muito mais. E a gente não negocia só em vendas, né Márcio? A gente negocia o tempo inteiro, é né? influenciar uma ideia, você persuadir. Você não negocia só a, a parte comercial, mas negocia pessoalmente também, não é isso? Eu negocia até a época de férias, negocia onde vai passar o Natal. Você negocia a compra, a venda de um imóvel, de um carro, tudo é negociado. você quer trocar a sua televisão, você vai negociar, você vai tentar obter o melhor valor. Se você está vendendo alguma coisa, você também vai tentar obter o um maior valor. Mesmo sendo vendedor, você está comprando e você está vendendo. Então, negociação é parte do seu dia a dia. Não tem como negociar mal, principalmente agora que as margens foram muito reduzidas e qualquer um, dois, três por cento de desconto acabam impactando muito diferente daquelas palestras onde você é apenas mais um ouvinte, né? Ali num treinamento com menos participantes, você pode uh, interagir, você pode colocar sua pergunta, tirar uma dúvida num caso mais específico. É diferente daquelas palestras enormes, onde você vai estar tá só uh, ouvindo e não participando. É mais um, né? Ali é um grande DVD que está sendo exibido na, na tela, só que ao vivo com o palestrante. Não, essa é a sua oportunidade de negociar melhor, de bater as metas, de tirar todo o estresse, a cobrança, aquela coisa vai chegando em setembro, outubro, novembro, o pessoal quer saber como é que vai acontecer o resultado, você tem pouco tempo, comece a treinar desde agosto. A dúvida não é se você deve participar, a dúvida é se você pode correr o um risco, se você pode dar o luxo de não estar presente com as outras 29 pessoas lá no dia 12 de agosto. Aproveite, convide o pessoal da sua empresa, pessoal de compras, pessoal de compras, monte uma equipe, vendas, compras, todo mundo, fortaleça essa equipe para negociar melhor, aumentar os lucros da empresa e ganhar mais. Até o dia 12, eu espero ver você lá. Te vemos lá. Abraço.